Eu não conheço o presidente Bolsonaro, eh, nem a equipa dele, tanto ah, e espero que eh, na derrota eh, ele eh, mostra que é maior que o que as pessoas pensam, que ele é um maior estadista do que nós todos ah, pensávamos. E tudo faz para que a transição seja pacífica e o Brasil se estabilize. O presidente Lula sempre revelou uh, essa sua magnanimidade, né, essa sua seu sentido pragmatismo. O Brasil com Lula vai ter que primeiro começar o diálogo com seus vizinhos, com os Estados Unidos, com o Biden, restaurar relações com os Estados Unidos, restaurar relações com a União Europeia, em particular com países como a França, Inglaterra, que estão no Conselho Supremo, do Conselho de Segurança, falar com o Putin, mobilizar Erdogan da Turquia, mobilizar a Indonésia, o presidente Widodo, o Modi da Índia, para eh, tentarem eh, eh, eh, desarmar a, a, a situação no Ucrânia e Rússia, pelo menos um cessar-fogo, eh, não digo status quo ante, porque isto seria rejeitado né, sobretudo pela Ucrânia, mas eh, um cessar-fogo em sítio no local não haja mais movimentação de forças de um lado ou do outro. Isto de imediato permitiria um, uma pausa né, no conflito, normalizaria a situação das exportações, importações, etc. Os países que puseram sanções à Rússia eh, diminuiriam as sanções, que também no próprio interesse deles. E, eh, isto, claro, na minha, na minha apreciação de que há algum common sense no Putin. É, mas eu creio que o Putin, é, se tiver incentivos para recuar, ele recuará. Porque não vai ganhar essa guerra. Ele está a arruinar a Rússia. O que ele conseguiu fazer da Rússia ao longo do seu mandato agora está sendo destruído é preciso dar a Putin formas de é, recuar. É preciso imobilizar a China, o Brasil pode fazê-lo. É, isto resultará o quê? Resultará um novo eixo é, mundial, que já não gira apenas em torno dos Estados Unidos, ou da Rússia ou da China. O Brasil com a Índia, com a África do Sul, com a Indonésia, etc., e eventualmente a Coreia do Sul podem fazer isso. Portanto, um novo eixo multipolar, mas de vários países, em várias regiões do mundo, que são grandes economias e que representam a maior parte da população mundial.